surgiu isso? Foi o Bolsonaro que começou esse negócio de calça apertada? Ele começou a inventar essa história calcinha de calça apertada, apertada, tá ok? Calcinha apertada, tá ok? Eu adotei, é, tá ok. Eu uso calça apertada. Agora, o calça apertada não usa cueca frouxa. Opa! Olha aí! Aqui, cuequinha também funciona, viu? E ele o que achou tem que... por dentro também funciona. É? É. Ele, Agora, ele... quem tem cueca frouxa, normalmente... Mas ele, ele falou como se fosse um, um, uma, uma ofensa da calcinha é, um apertada. Ofensa, como se isso fosse... Primeiro, não é ofensa é. pra ninguém, né? Na cabeça do maluco. O maluco é, é, né? Ele exatamente. acha que faz sucesso. É. Então tá aqui. Se alguém quiser uma boa calça apertada, calça cara, jeans do Essa daqui Almeida. já vai pro cenário, que a gente tem várias boa, coisas aqui. Boa. Já vai pro a cenário. A calça do Dória. Cara. A calça do Dória, cara. E lavou? Será o único. mas tá tá lavou. Limpinha, antes. Ah, tá limpinha, ai, limpinha. então beleza. Tá limpinha. Tá porque, em ordem. porque você não é daqueles que usa calça sem cueca, né? Não, não. não. Você, você, não. Acredita? você acredita nisso? A tem a gente cueca que Cueca é justa, mas tem cueca. Pô, o cara usar calça jeans sem cueca não tem como.